Olá, caro viajante! Estamos agora no segundo panorama, que é a cidade de Cambará do Sul. Fica a cerca de 170 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e tem cerca de 6.500 habitantes. É muito conhecida por seus canyons, mas estamos dispostos a desbravar um pouco mais das possibilidades que esse município tem a nos apresentar. A gente escolheu uma pousada um pouco mais afastada da parte central da cidade justamente por ter um pouco mais de contato com a natureza. Foi ótimo a gente conheceu um casal que também veio passar o final de semana aqui e junto com eles a gente recebeu informação dos donos da pousada de um espaço que teria disponibilidade a gente visitar. Então o pessoal abriu aqui a propriedade que tem bastante árvore, bastante pássaro, tem um açude gigantesco para a gente passar um pouco a tarde aqui. O pessoal aqui é bem caloroso e bem aberto para nos fazer sentir em casa então essa parte é bem legal aqui da cidade além da natureza as Pessoas, o que aconteceu aí? eu penso que é um peixe. Ah, <risos> Isso nunca peixe. tinha acontecido. Eu posso ele, não é? Isso, na agora água. tu vai ali, bota ela, vai botando devagarzinho ela na água e ele pega tu botando ela na água. Isso. Vê se eu posso largar? Uhum. Isso. vai Tem que encostar ela na água, não joga? Isso. Vai, vai embora. Vai, Aí. filha! Foi. <risos> Foi. O local aqui é muito tranquilo e o pessoal é muito receptivo. A gente está tendo a oportunidade de conhecer espaços simplesmente porque as pessoas estão abrindo as portas para que a gente tem essa oportunidade. Hoje o dia foi muito intenso, parecia que não no começo mas foi. A gente chegou pouco depois do meio-dia, parou no centro da cidade para almoçar, que é uma avenida principal, e depois disso a gente veio direto para a pousada. Aqui a gente esperou um pouco e a gente teve a oportunidade de conhecer um outro casal que veio aqui para a pousada também. O que foi muito divertido porque a gente passou a tarde juntos num local aqui próximo da pousada, que foi indicação dos, dos anfitriões. Então hoje a gente teve a oportunidade de pescar, andar num barquinho, que deu medo no começo, mas foi super divertido Depois a gente retornou, sabendo que é uma cidade pequena, isso é muito importante cuidar quando for viajar A gente passou no mercado para fazer um churrasco à noite, preparar uma janta, né? E a gente acendeu uma fogueira muito bonita e está passando um tempo juntos, aproveitando a oportunidade de aproveitar esse lugar que é muito bonito então eu vou pedir para vocês se puderem se apresentar e falar o que vocês estão achando de Cambará para o pessoal. Fala gente linda, eu sou o Cristiano Santos, estou hoje aqui em Cambará do Sul, nessa pousada maravilhosa com a minha companheira e namorada, pessoa que eu amo muito, a Evelyn, <risos> Evelyn Viega. Viega. Gente, quais são as minhas impressões assim de Cambará do Sul? Eu gosto de estar na estrada, gosto de viajar né? e ela tá sempre comigo. E a gente gosta de muito viajar para cachoeira, para cascatas, para lugares que possam despertar em nós uma conexão com a natureza. Uhum. E a gente veio num lugarzinho, lugarzinho, né? procurou um lugarzinho mais afastado de um centro urbano. E aqui, nessa pousada, ela nos traz isso, esse acolhimento da natureza. Sair de hotel, né? Sair, não, não ir para um hotel, embora a gente goste de hotel também, está hospedado, né? Mas um lugar mais campo, mais natureza. Né? Tem vários açudes aqui. E a gente conheceu né, esse casal maravilhoso que está gravando e que a gente criou né, uma amizade, assim, a primeira vista, afinidade, uma né? afinidade, né, por afinidade, conversa e tudo mais. E a gente já está agora de noite, de madrugada, isso foi de tarde, perto das três horas, a gente já está aqui com um foguinho, né, comendo um marshmallow, a gente fez um churrasquinho aqui também, a gente bateu papo, trocamos ideia e eu acho assim, né, claro, eu sou suspeito para falar, da importância de sair um pouquinho da zona de conforto, de viajar, de se permitir, se permitir buscar esses lugares de conexão com a natureza. Né? Eu acho que além de nos trazer bem-estar, isso diminui um pouco a ansiedade, as preocupações, nos reconecta né, com essa energia de, de bem-estar mesmo. E é o que a gente gosta de fazer. Eu recomendo vocês tirarem um tempinho para vocês, tirem um tempo para você. Esse, esse é um remédio. Qualquer um está acessível a qualquer um. Tem que se permitir, tem que querer, tem que buscar. Nós viemos para ficar dois dias, né? Então, esse é o primeiro dia e já está sendo forte, intenso, de conhecer pessoas novas, de fazer uma fogueira, de poder estar sossegado, né? Uhum. Na tranquilidade, de pescar, o peixe escapar e depois pegar um peixinho ali, largar, né? largar o peixe e se focar naquilo e esquecer um pouquinho os problemas. Então, vale a pena, gente, façam isso. Isso é um remédio e, como eu falei, está disponível a cada um de vocês. Bom, eu sou a Evelyn, né? namorada do Cris. <risos> e o que acontece? Por que a gente escolheu Cambará? Porque logo que a gente começou a namorar, a gente queria muito vir para Cambará. E a gente foi adiando, adiando, adiando e hoje a gente está aqui. E a gente está bem feliz de estar aqui e a gente escolheu, inclusive, esse, essa pousada pelo booking, né amor? que é um aplicativo de locação e foi bem bom, assim, teve um descontinho bom, a gente pagou um preço acessível e a gente chegou aqui e já tava tudo preparadinho para nós, nosso quarto tava tudo preparado, bem direitinho logo em seguida chegou a anfitriã daqui, a dona, né, bem querida, recebeu a gente com muito amor, muito carinho bem educada, deixou a gente bem à vontade, então eu recomendo muito essa pousada porque o pessoal recebe a gente muito bem aqui a única coisa que tem aqui... <risos> <risos> pra quem não gosta, é o sapinho da noite. É, tava tudo na, na porta do meu quarto, mas acho que eles não. Eles sentiram que a Cláudia não gosta de sapo e eles correram tudo para a porta dela. <risos> tá tudo lá, <risos> ainda bem. Mas não entra no quarto porque é bem protegido. Ali na porta tem uma proteção, Ele só deixa a porta fechada se não entrar. <risos> Mas então é isso gente, tá bem bacana, o pessoal que a, que a gente fez amizade também, né, muito querido. Eu acho que isso é muito especial assim, de chegar num lugar, além do lugar ser bem acolhedor. A gente conhecer pessoas assim, pessoas especiais, que nem a Cláudia e o Moroni, né. E a gente tá aqui junto e curtindo essa noite que tava com bastante neblina. Agora que abriu esse céu lindo, que tá bem estrelado, tá bem bonito. E é isso, vamos curtir agora os cânions amanhã. Beijinho. Pousada Cânions de Cambará. Isso aí. Vale a pena. Então pessoal, a gente tem três dicas de viagem muito importantes para vocês que a gente aprendeu durante esse trajeto. A primeira delas é sempre deem uma olhada na temperatura da cidade para a qual vocês vão porque apesar de a gente estar tá no verão, Cambará é um pouco mais fresquinho então é importante trazer uma, um casaquinho, uma roupa mais para o inverninho assim para não passar frio a dica número 2 é para o motorista ou até para o carona que está no carro dependendo do horário que vocês forem fazer o trajeto até a viagem cuidar porque o sol pega e dá uma queimadinha, então ou protetor solar ou camisa longa para não ter problema com queimadura depois e a dica número 3, mas não menos importante, seria cuidar as datas festivas e o porte da cidade o que acontece? Ah, vou num feriado a cidade, sei lá, tem 6.500 habitantes, como é o caso de Cambará não necessariamente vai ter restaurante aberto, mercado aberto então cuidar isso para ou trazer alguma coisa de casa ou se preparar para conversar com o pessoal da pousada se tem disponibilidade de, de comida. Ontem foi muito legal. Eu tive a minha primeira experiência de pesca. <risos> a gente conseguiu um peixe. A gente passou uma tarde muito legal com a Evelyn e o Chris. A fogueira à noite foi para fechar com chave de ouro o nosso dia. Teve uma cerração durante boa parte da noite. A gente estava ansioso para ver as estrelas. Mas a cerração ficou durante boa parte da nossa da nossa fogueira, da nossa janta. Mas depois ela começou a baixar um pouco e a gente conseguiu ver um céu lindo e muito estrelado. Foi um, uma ótima maneira de terminar a nossa noite antes de dormir. Hoje pela manhã a gente acordou umas sete, sete e pouco, limpou o material da janta e teve um café da manhã maravilhoso na pousada. Foi muito gostoso, muito gostoso mesmo. Depois disso a gente ficou conversando um, um bom tempo com os anfitriões, foi uma conversa muito legal e com mais alguns hóspedes que estavam lá. Eu gostei muito da cidade, eu gostei muito do passeio do final de semana, ainda não terminou, mas o pessoal já nos convidou para participar de novas aventuras. O pessoal da pousada foi realmente muito receptivo e eles nos convidaram para ter a oportunidade de voltar e fazer outros passeios junto com eles, inclusive, para aproveitar mais do que Cambará tem a oferecer. Depois disso, a gente veio mais aqui para o centro da cidade que, apesar de estar passando alguns carros, está bem pacato, bem tranquilo, quase que só dá para escutar o som dos pássaros. Ah, agora a gente está na, aqui na Rua Central, uh, onde tem a Paróquia São José e a gente vai dar mais uma passeada por aí para ver o que mais a gente descobre do município. É um, uma cidade assim que a gente achou bem boa para descansar. Tem passeios bastante para fazer de aventura, mas é uma cidade bem tranquila, normalmente só escuta o som da natureza, então é, é bem bom para relaxar e descansar a mente. Agora a gente está voltando para casa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Se você quiser também comentar algum local que gostaria que a gente visitasse, pode deixar aqui embaixo essa dica também que a gente vai ficar muito feliz de receber. E é isso então, até logo, nós esperamos você no próximo vídeo.